Hey, hey. hey sejam bem-vindos mais um vídeo. Deixa eu ver se tá na live aqui. Papapá, papapá. Pa, pa, pa. Gente, essa é a última live que eu tento fazer no canal, tá? Já começando, porque... Tá... Eu quero fazer na Twitch. Então vamos lá. Como vai ser? Quero é, fazer essa última live aqui no canal. Porque eu também tô muito concentrado na Twitch, né? Eu ficar trazendo muito.. A live sempre vai estar disponível no outro canal, tá gente? No é canal de Clube Pinguins Lives. Clube Pinguins Live e Vídeos Eu vou salvar todas as lives lá. Mas eu prefiro fazer lá, gente Espera aí, só um momento Travo aí, eu sei Eu esqueci de renunciar o Ronin Game A gente ganhou um o Money, Money, Money Meu Deus, do é noite Vai chover Vai chover Águas com porta no céu eu devia cantar, né, Noni? você apareceu no começo da live. Eu mal comecei. Tá, tá, tá. Noni, é, já começando a live, já tô falando que eu, eu quero tentar fazer live lá na Twitch, né? Sei que é mais difícil, mas que tal se eu conseguir fazer live de outros jogos, pegar um público. Um público, né? <risos> tentar, né? Não, eu não vou fazer de Clube Ping. De clube Ping vai ser sempre aqui, entendeu? Eu quero tentar fazer de Stumble Guys, que é de Transformista. Eu quero tentar fazer lá, né? Mas, de Clube Ping sempre vai ser aqui. É porque eu tô enjoadinho, né, gente? Clube pingo toda tá hora. Mas de Clube Ping também pode ser lá, se vocês quiserem. É. Então, gente, é. Ó. Oi, João Henrique Honório Ribeiro. Caraca, colocou o nome todo. Imagine, eu vou pesquisar o seu nome para saber o seu CPF. Tô chovendo o que são. Eu já ia mandar e-mail. Meu irmão, quanto tempo? Que isso, quanto tempo. Ô, Noni, entra aí, bora tentar fazer o selo aquele celular, né? O selo novo.. O selo novo, né? É que 10 pessoas têm que dar risada na sala. Eu acho que é isso. É, deixa eu avisar o povo aqui, né? Tô avisando um pouco. É... O que mais? O servidor do Discord tá em uma crise, Noni, tá? O None não entra no Discord, é inativo. Tá? Eu vou fazer a de mesmo do Noni. Tá? <risos> Tô zoando. Mas, gente, o servidor do nosso Discord, como, é, a gente iniciou uma votação pra excluir ele. Eu vou iniciar aqui no YouTube também uma votação, se vocês entrem no servidor de Discord, caso vocês não queiram que ele acabe Porque tá morto, tá todo mundo falando isso, que tá morto, que não presta mais esse servidor E eu tô querendo excluir já pra me livrar, né? Pra não ter mais... Porque tá todo mundo saindo do servidor, ninguém mais quer entrar, tá? Por que você não loga e participa da live? Melhor do clube no YouTube mesmo. Às vezes não, né? Às vezes é forçado. Eu prefiro forçar na Twitch, porque lá. Que aqui a gente tem 3 mil na Twitch, a gente só tem 50 pessoas. Vai que eu ganho dinheiro na Twitch também. Selo É o selo, selo 10 pessoas sumindo na sala Um salve pro Tommy, Tommy 29 Tommy, Tommy Eu quero ver se o pessoal daqui, ó Tem 10 aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tem 10 certinho, tem 11, né? Mas eu vou excluir um tem 10 certinho, pessoa na sala Não, mas eu não vou apagar as lives da Twitch Eu vou salvar, eu vou baixar e vou postar no canal de lives, entendeu? Pra quem não sabe, eu tenho um canal de lives Se chama Juninho Febraim Lives Tá, Nônia? Beijo e abraço, Lacrei Eu salvo todas as lives, tá? Inclusive, meu canal de live ninguém se inscreve, né? Também, né? Vocês, hein? Eu de Clube Pingu, eu tenho o, o canal de Clube Pinguim, é, lives e vídeos, que é pra salvar. voltar quem tá na live Se eu estou... Pera aí, o Tomé falou, falou alguma coisa aqui Fel Vai ser eu estar pensando em ser Você vai ser eu estar pensando... Que? Eu estou pensando em ser mod, claro, com certeza Imagina eu sendo mod aqui, ó Baderna liberada todo dia Vai ser a Baderna Liberada todo dia eu tô brincando, tá, gente? É, eles não gostam de mim, não, gente. Eles não gostam. De... Ó, eu me inscrevi pra Crim Soda. E até agora é nada, gente. Até agora não me colocaram na Crisoda. Soda. Gostou? Foi? É, o bagulho vai ser louco. Mó, Febrainha, ah, ok. Ah, tá. Pra quem não sabe, tem uns comandos, tá? É, vai ser cheio de bolinha de neve, peido pra lá e pra cá. Passinho do pinguim romano. Tô esperando o noni chegar, gente. Se o noni vir, a gente fazer o selo. Que noni que levanta a galera, né? Eita bugou a live oh, gente eu não sei o que aconteceu bugou vocês viram eu vi aqui para celular bugada tá caindo um fps e não tem ninguém em casa e tá caindo velho é triste né ter essa internet vou nem reclamar né 10 Dez... Vocês viram, gente? Bugou. Eu explico os comandos, Fell. Os comandos é... Como é que é? Digita assim. Como é que é? Gente, é exclamação, comandos. Aí vocês vão ver os comandos. Tem comando para moderador. Tem comando para moderador. O moderador pode mudar... O título da live, pode pesquisar, ah, pode fazer um bocado de coisa, pode começar uma brincadeira aí, não. mas eu nunca testei, é só, é só vocês colocarem, é, digitar barra comandos, não, barra comandos não, exclamação comando. Gente, calma aí, porque eu tô respondendo um povo aqui. O None chegou, o Noni chegou. Ai, Noni! aí esses são os comandos, mais, né? É os que eu tenho aí, mas tem uns comandos da live, tem canal. Tem Twitch para vocês seguirem, tem comando de Discord. É, eu esqueci, gente. Mas tem um tem, selo. É sempre exclamação Twitch, exclamação canal. E aí, bacon, é bacon mesmo? Bacon com café. Hum, que delícia. Eu prefiro café com leite, né? Oi, parque, salve pra você. Parque é uma, uma borboleta né? E aí, gente, cadê esse selo aí? Não, é bacon com café, tá? quero ver o que vai fazer o selo aí. embora rindo aí, embora rindo, embora É esse selo aqui, ó. Esse um Aí vai, gente. Aí. Vai, gente, vai, gente. A gente consegue 5, 6. Vai, gente. Não para, não para. Ah, gente, se parar, ah. São 10, velho. São 10, gente. Vamos, a gente consegue. Ah, cara. Oh, os outros não querem ir. Cadê o selo, gente? Já tem 10. Não, mentira. Não sei contar. Ah, não vai, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco. Todos. Sorri. Ae! conseguimos, selo meu livro. Conseguimos! Aê! Consegui mais um selo! Ganhei, finalmente! Ó, a tá pedindo um salve aqui. O verde bacana. Salve pra você. Tá? Um beijo. Tem um selo construção, mas acho que não dá, né? O do Dance Club, gente? Eu já fui do Dance. O do Dance eu já fui. Não foi? Que isso? Tá lotando isso aqui. Oi, Emily Gabriela de Souza. Você conhece o Mário? O Olha a minha dicção, gente Grande pergunta, gente. Olha é o bacon com café aqui, gente. Bota a música. Ué, mas não tá saindo a música? E agora? Tá saindo? Eu prefiro a música do Clube Pingo mesmo. Mas se vocês quiserem, é só fazer uma votação aí com os comandos. Pensei que a música do Clube Pingo tava saindo né? mas a música é do próprio clube do Brasil oh. quem tá aqui é o mano meu PC vai lagar e aí Biel Biel Goldarista tudo bom bom o oh, Foston está aqui hein Oh, eu sempre salve errado, né? Incrível! Fala aí, o Tommy. Eu vou responder... o mais do lado do... Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei, valeu, Tommy. Eu vou responder na live, tá? Vou... Ai, eu tô indígena, não vou responder na live. Gente, mano. Na live. <risos> na live. Mano, de tantos pinguins, sério? Bora usar os comandos aqui. Hein? Eu sou um live. aí ah, é, live, Porque, né? Youtuber. Live, Twitcher Tudo termina com R É e R, né? E aí quem quiser ser moderador, gente As vagas estão abertas Porque a gente tá sem moderador, hein? O None eu deixo ele como moderador porque eu já conheço ele faz tempo, né? Ai, ah, deixa o É O oh, Noni, que isso? Me dando língua, Noni. Uma pergunta ao uma pergunta, Braim Aumenta o som do clube Tá indo tá baixo? E agora? Aumentei total Sou o doutor O que, que você tá perguntando? Seu pinguim tem quantos dias? Vamos lá 557 Nem eu sabia que eu tinha isso Vou fazer quase dois anos no corpo pinguim. Até que é pouco, né? É pouco, né, 25, Vence, vence. Ah, noni! Ah, é porque é porque a gente criou a conta no mesmo dia, não foi? Eu sou 55 dias. Meu Deus. É novato. O que que mandar. Porque se esse mês é setembro. Caraca, o meu tem 385 dias. Já faz um ano e um mês. Que coincidência. Hein? Já vão deixando o quê? O like leishon, show, like leishon. <risos> vamos imitar. Vamos imitar alguém, bora. Agora o difícil vai se achar, né? Vamos imitar, deixa eu ver o João, que tá mais fácil, né? Já tá pelado mesmo. Oi, eu tô muito gato, velho. Nhao. Vamos imitar, vamos imitar ela aqui, a Clara Gamer. Nossa, difícil arrumar roupa pra ela, hein? Oh, arrumar roupa pra mim, roupa dela. Acho que eu não tenho, né? Ih, Noni, não tenho, hein. Olha, essa roupa aqui é mais parecida com a dela. Olha lá, olha lá. É parecida com a dela. O cara é a Deixa eu ver. Ela tá usando um Puff, puff cachorro. colocar esse sapato Ele, ela tá usando um sapato branco essa aqui eu vou colocar agora a cabeça não disse pra gente imitar alguém ela não tem muito cabelo de menina né porque eu sou menina né gente me respeita ela tá usando o cabelo tipo assim ó olha lá fiquei parecido com ela Olha lá gente, eu fiquei parecendo com ela botar, Colocar o puff pra trabalhar, né? E por que tá todo mundo com esse carrinho aqui? É algum selo? Vocês já foram um selo de árvore? Eu já fui, né? Nem lembro mais. Só eu entrar na minha outra conta. Fusca Dourado Fusquinha. Vocês querem fazer selo de quê? Ó, oh, quem não tem o selo da árvore, eu vou colocar pra ajudar vocês, que não tem. Eu já tenho, né? Gente, saiu um código novo, eu ainda nem fiz vídeo, vou fazer hoje. Vocês querem que eu faça o código em enxustes ou um vídeo normal? É porque é um vídeo de um código só, né? Cadê a roupa da árvore, gente? Eu não tenho... Ah, Aqui ó, também tem um Fusca aqui ó, mas o meu Fusca é LGBT, Fusca <risos> LGBT... Eu não tenho roupa da árvore, gente. Cadê, gente, minha roupa? Ó, oh, eu tenho outro Fusca! <risos> eu cheio dos Fusca, cara. Cadê minha roupa da árvore, gente? Eu não tenho. Ou eu passei eu não vi. Gente, eu sou miope, tá? Eu passei e não vi. Olha aí, gente, tô com a roupa da árvore. Sou linda, bonita. Casa comigo. Cara, Ele mandou. Quero... Eu sou homem, <risos> João! Eu sei que você é homem, cara! Mas tá... ainda. Eu sou pré-adolescente, eu não entendi. Quem quer fazer o selo da árvore, é só colocar a roupa aí, ó. Quem quer o selo da árvore, só colocar a roupa. por aí você teve ontem à noite no ventilador? eu nem lembro, nem lembro eu não lembro de nada, acho que eu tive né, não sei fazendo o que, mas eu tive misca o que que ele disse? Tem um código, onde a encontra, onde acha essa árvore, não sei também. Acho que é no catálogo, acho que é no catálogo do shopping Sei lá, gente, não, não lembro. O cara foi o mesmo, gente, eu não sei, era intuição, tá? É um código, deveria restaurar todos os códigos, né? gente o Shark Boy aqui é o Shark 18 Caraca velho tum, tum tum tum Oi Bear Como é que você tá? Nossa, o manda mais mensagem do que o público na moral Ela... O do carrinho do Fusca tem... Tem... Bora achar o pinho, já achei, tá? Não sei porque eu mandei isso, mas mandei. Viu? A árvore bonita, né? É. Onde tem. tem. da árvore é o código, né, gente? É melhor de fazer do Fusca, né? Acho que do Fusca tem selo, né? Fala João. Quero. Okay. Salve Juninho, o que que é isso, é... Oi Letícia tudo bem estamos no ventilador estamos o último dor o, o último dor meu deus o último código foi foi da Amazônia 1 que deu uma coisa de furry lá e dois e dois dois periquito. aonde aonde tá a vaca onde tá ah tá um salve pra vaca aí, o Preticu. <risos> que... <risos> Gente, é o nome do cara, meu Deus, ó. Petri.. Eu não vou repetir, né? Mas é isso. Mano. O nome do cara aí. Mandei um salve pra ele. Mano, que nome é esse, velho? Vaca salvada Nem me adiciona essa vaca. Literalmente é uma vaca, né? e Noni, fala João, a gente tá te ouvindo, tá? Meu Deus, ter se alguém quer leite Jesus amado Essa alma tá condenada <risos> Tô zoando, oi Jeff Pelo aí você tem um código de fusca É, é só usar o puff ou dourado Vou tomar banho já, Vitor. A Clara vai tomar um banho. Não sei porque isso é relevante a live, mas eu falei, né? A Clara vai tomar banho, gente. Hoje é sábado dia de tomar banho. Meu fone é tão alto que eu tô usando. Hã? Quem tá na live diz eu. Fox tá na live? É melhor eu escrever aqui no Clube Pingo Porque senão eu é melhor escrever no clube, né? Do que comentar na live Porque senão eu me perco Eu tenho que olhar o celular Aí eu não posso perder a mensagem de vocês, entendeu? Eu tô na live aqui O Fox, meu fone tá tão alto Que eu tô usando ele como caixinha de som Caraca Posso cantar uma música pra você? Vou achar um cantando a corda, sabia que você era dessas coisas não Nony Acorda, Pedrinho, que hoje vai ter confronto em dança. Que isso? O que que tem? Ah tá E pra mim você tem código do Fusca Dourado É só usar o Puff Dourado Oh, tá todo mundo usando o carro, bora usar o carro agora não porque tá todo mundo usando Será que tem selo do carro? Aqui ó, oh, eu tenho esse fusca aqui, oh, acho que eu comprei O meu, o meu amarelo Caraca, parece um seriguejo, velho. Pensei que fosse um siri aqui. <risos> Ai, livre daquele meme lá. É feio, hein? Parece um seriguejo. Seriguejo <risos> é demais, hein? <risos> eu tô rindo sozinho, what the tá fuck. selo do carro? A gente, tira a fotinha aí pra nós pra Depois mandar no Twitter E marcar o arroba Clube Brasil no Twitter Mas esse e tinha voltado Desde 2021 Tinha, mas ele foi tirado Retirado é... Nem lembro, gente Ah, explica aí pra ele Feio. Acho que voltou e acabou no mesmo ano, né? Aí voltou agora de novo. Não, acabou nesse ano, não foi? Aí voltou agora, depois de três meses. Nossa, eu sou demais. Cadê o selo do carro, gente? Vocês conseguiram? Ela tá usando moto! Todo mundo olhando Dança. Dança da motinha. Eu quero uma moto também. Você lembra do Kaique? Que Kaique? Aquele que te deu um kibe? Kaique Flex, não lembro, não lembro nem o que eu fiz ontem. De um milhão. Oh, eu não lembro não. Eu vivo numa bolha. O meu conteúdo. Eu só assisto Jujamander, o Digo, o Só isso. O <risos> resto. Meu povo, custa ponto. Olha minha dicção gente, meu Deus, meu Deus Procura no Youtube Ah, Kaique Flex, né Lembrei Lembrei dele Qual servidor, gente? É Qual servidor? Ventilador É famoso, ô oh, louco servidor ventilador Fels, Nesta né? está num baico. o nome do meu cachorro é Dog e o seu Tico fala na live duas vezes, Tico meu, beleza, ok, Ostávio, cara do nome é o... Ostávio BR. A gente ganhou o selo do carro, tem tem selo do carro. Ei, aí, bugou ali, que eu acho que tá me mandando mensagem. Não bugou não, tá, gente? Porque eu fui no Discord. Aí trava. Fala, tico meu. Não, não quer falar, não. Ai, ai. Você acha que, que eu sou burro de falar tico meu, tico meu, duas vezes? Ah, tá. Alô, acorda. Eu não sou burro, não. Tá? Beijo. Noni, eu, mas eu falei não falando para falar, entendeu? Então, eu não falei. Ó o enxofre entrou. Gente, vamos, é, tira a fotinha e vai no Twitter do Clube Pinguim Brasil e marca ele, Clube Pinguim Brasil e manda a fotinha dos carros. Acho que ninguém vai fazer, mas né? não se sabe, né? Ela tem um carro verde. Ela tem um carro, gente, que diferenciada. Tem um carro verde. Você consegue o selo, o selo da pizza? De vontade de comer uma pizza. Não sei por quê, né? Mas só a vontade mesmo. Além de eu ter comido a pizza cinco dias atrás Conhece o Justin? O Justin que te deu Aquele apelido no enxofre? Sim. Baby baby baby oh baby baby baby listei 15 pinguins na live valeu será que tem 15 pinguins na live e 15 likes? Qual o nome do CP Brasil? É x o que é isso? Só vou ver a live, mal é uma preguiça de ligar o PC, <risos> nossa Gente, é soda. É soda. Eu fiz o teste pra quem soda, mas eu não sei se eu vou conseguir. tem que gravar vídeo desse código. Vocês querem chustes? Ou oh, eu perguntei nem né, já, né? Mas ninguém respondeu. Mas. Quem é isso? É o enxofre. Pegar as baqueta no vídeo do Fel O Filhos 10 para o concurso de Puff Fel, vou ligar assim. Que isso? Oitavos indecisões Fel, sua mãe já pegou Já te pegou Que? Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus, gente. Que isso? Gente, não vão no chat, tá? Só misericórdia esse povo, né? Veloz e furioso. <risos> Eu fui no chat Sim, e o Noni não faz nada, né? E aí pessoal, vocês vão dormir que hora é hoje? O que tá acontecendo aqui? Vamos rezar na live. Que isso? Vai dormir 2 horas. Ah, é, eu tô com sono, né, gente? Não faço nada. Passo o dia todo no celular ainda tô com sono. Acordei 3 da tarde, kkk. Só assisti um filme hoje. Aí quando dá meia-noite, eu fico com fogo no rabo, não querendo dormir. Agora eu tô com sono. Aí quando dá meia-noite, gente, eu fico com fogo. <risos> é um ódio que eu tenho disso, sabe? Um ódio tremendo. sabe o que quero fazer? eu comer uma, uma pizza comi cinco dias atrás uma pizza fel a oração e a oração nossa falta um selo para completar a última foto das atividades meu PC não vai aguentar. Diz, mas só tem 500 pessoas na sala, mas com o seu PC não vai aguentar. Um caro todos da live não, eu tenho que fazer com com minha tia hoje Discord, já volto. Não sei, eu só vou ganhar um selo. Quem é esse? Qual é o nome? Acho que todo mundo aqui já sabe. <risos> o nome parece. <risos> Ou <risos> oh, como é que eu não ai ah, tá andando de skate? Que engraçado, noni long legs. <risos> Ele vai na igreja com os pais dele hein? Uh, Fecha por céu. Sabe o que a gente devia fazer? Juntar todo mundo e dormir Gente que sono é isso? É porque tá muito calor, velho Pô, eu, eu, eu gostava tanto do frio O que o João tá dizendo ali, gente? Eu me perdi Sabia que eu sou alto, ca Isso é alto? Poxa, pensei que tá. O ligou, eu liguei sim, Tommy Quem tá, gente? Eu tô comendo bolo, Quem é que tá fazendo isso? Quem é a peste que tá fazendo isso? Vocês estão escutando isso, gente? Na moral... Só podia ser o Calho mesmo Não, tira essa fantasia de aranha, me dá agonia, na né, moral Mata a aranha Essa fantasia de aranha é mais feia que existe Olha, tem seis olhos gente, o bicho E é em cima Fantasia de porco, ninguém faz. Agora é de aranha. Nike Tendu que sai A minha bonda. Paul vai revelar o rosto quando? Então, sobre revelar o rosto, gente, eu vou revelar lá em 2050, tá? Porque ninguém nunca me viu, né? Eu trazer de elefante, caraca Que isso? Bom gente Nossa, tem 59 pessoas online a pessoa escreveu então, uma, uma sabe que eu tenho uma, um de secundário? Cara, que eu sabia! Eu sei tudo da sua vida! Nossa, como eu sabia? Deus é Tá, beijão pro João. Ah, eu, eu já sou amigo. Sub-elefante <risos> Dois elefante incomoda muita gente Já Otávio, já fiz isso Você quer ver o Cospobre? procurando a fantasia de elefante até agora. Ah, colocar de tubarão. Elefante. Bora fazer um time? Elefante versus tubarão. Gente, tá virando coisa de furry aqui, tá? Todo mundo com fantasia. Nossa, João não sabia. Eu não faço isso não, gente. Ah. O Ostive é muito... Gente, ela tem três tipos de baleia Né? Eu tava dançando sincronizado, que legal Caraca, tem muito tubarão <risos> Gente, tira foto disso, na moral Manda para o Pig Brasil Caraca! Tubarão, gente. Aí você quebra, né, amigo? Eu tenho um fantasia de tubarão. A dança do tubarão é muito massa, né, gente? kk Olá, Raposa Game 1. Oi, João Miguel. Eu sou a Malite. Vamos dar print, não? Recordações. Oxe, o Raposa Game chegou e já vai dar um tchau, ô é louco. eu vou terminar vou terminar a live daqui a pouco tá então mande um perguntas se vocês quiserem que eu responda aqui na live e por que eu vou terminar saído porque eu tenho que vir para gravar hoje eu sou o estágio vr olha lá olha lá o comendo o Os caras mudam pra morango, depois fala... fala meu nome rindo. Eu não consigo rir assim, normal. Tome. Tem que falar alguma coisa engraçada, né? Pra mim rir. Eu não consigo falsar risada. Ah, ah, ah, ah, ah. Aí, tá vendo? Não é engraçado. Fala, meu minha... Bora fazer uma competição de cos Cobre ou cosplay mesmo Após a game, pale amor Eu troquei de CPU, só que quando eu vou abaixar CPBR não... Nem vai, vou ter que usar a pele amor, Que já está abaixado Vou ver o vídeo da minha amiga que ela postou ah, Trocando pela sua amiga ah. <risos> Gente, desculpa por isso, já tá é tardado Que oncinha bonitinha Mnum, mnum, mnum É a gringa? Eu não sei não How básico, como, como fazer o básico? Raposa game Sou seu fã raposa E aí, gente, me doa um dia nenhum. Meu Deus, não vou nem falar mais. Ué, essa fantasia é mão bonitinha, né? Na moral, ainda nem fiz vídeo dela. Ai, ninguém me. Vocês querem chutes ou vídeo normal, né, gente? Eu vou... Acho que chutes é mais rápido, né? fazer o um vídeo fazer o um vídeo bem rapidinho vai sair às 9 horas o vídeo e amanhã eu vou fazer uma música gente especial Bota aí pra gente ouvir Passa aqui mais tarde Hoje não tá fácil Só me traga flores, Sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima Você fica embaixo Agora me olha Deixa que eu encaixo Desculpa gente Desculpa Desculpa por isso Desculpa, que isso? Desculpa, gente. Eu gosto dessa música. Na moral, todo mundo verde já ficou verde, né? Mas vamos matar de novo. <risos> gente, me desculpa, gente, por isso, tá? Me desculpa. Chustes é a melhor. como pega o tubarão. Que acabou de contar uma música emocionante. Ei, já só tenho dito varão agora Você é uma comédia, você nunca me fez vir, mas você é uma comédia Você é bem legal, deixa eu ver o que eu mando Vem brincar comigo Tô gastando 10 moedas, tá? aqui mais tarde. Gente, quem tá no meu Discord, entra tá no meu Discord, o meu Discord eu vou deletar, hein. Que ninguém tá entrando. É só digitar barra de disc... exclamação Discord. Pessoal, o A neve chegou. Passeio. Gente, dá um dinheirinho aí para me comprar uma câmera. Só se vocês quiserem me ver, hein? Que isso, gente? Eu tô me dingando dinheiro, tá vendo? Tô sem dinheiro pra comprar uma câmera então Se vocês quiserem me ver Então, sem reais, tá? Ih, olha lá, o raposo é feio! Tô zoando raposo, é brincadeira Eu também tenho medo de, de mostrar meu, meu rosto Desculpa, meu Deus. Desculpa, eu sei, eu sou filho. É filho mesmo. Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. Eu tô zoando, eu tô zoando. Igual você. Lacrou. Caraca, o fecho. <risos> Meu Deus Saiu sem querer Acabou saindo aquilo Acabou saindo o que? Davi, a cobra co A cobra Gente, e, e se eu Eu comecei a assistir A Unimpice, hoje eu já ainda nem assisti Ainda e ontem também nem assisti, mas eu só vou assistir Algum de vocês assistiu OniPay, sim? Fazer o que, né? Fazer o que? Olha que legal, gente, o Tommy Tommy! Oxe, aqui tá escrito Come, WTF É o que que mas também não dá pra se safar dessa, né? Se safar de que, gente? Tinha esquecido que isso também é um jogo infantil. Mas ah, é mesmo. Eu também esqueci, caraca. Não, não tava a fecar não, gente. É que... é que deu crise existencial. Caraca, bem com café pra que mandar tanto carta. Só você mandou uns 500 hoje. Tô zoando, né? Mas resolvi. <Mas eu> Ensaio. <risos> ah, eu mando coisa aleatória, gente. Eu preguiça de escolher. Vem dançar comigo! Vou dançar, vou dançar. Felizmente vou sair da live. Ah, não! Não! É, eu queria pizza mesmo. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco vai acabar. Eu vou acabar em 25 minutos. 25, não, 20. Eu ia falar que eu tinha esquecido, mas a vida, né? Todo de respeito. Todo homem de respeito vai ser banido desde cedo ou tarde Caraca, o que, que você falou, cara? Eu tô intrigado até hoje Você falou há 29 horas atrás E eu tô intrigado até agora Calma, eu tô lendo, eu tô lendo Ah, não dá pra virar um iceberg, gente Não dá pra virar um iceberg, infelizmente Eu queria tanto Melhores amigos para sempre. É... Venha ver meu puff amarelo, eu tô com o um puff verde. Na bola. Ai, não tá igual faz, gente. Meu Deus. Você viu nossa, andou a vontade de golfar agora. Sou o maior fã do meu fã. O Mônio ainda tá aqui? Gente, vocês vão lá minha caixa. Você é uma comédia. Quer brincar de esconde-esconde com você. Hein? A neve chegou. <risos> tá o calor da desgraça e a neve chegou. Não raposa! Não! Ah, já tá todo mundo saindo, gente. Acho que é a nossa saideira, hein? E Fel, você sabe quantos banos eu tomei? 28 Tomei 13 banos e quase acertei A gente tem que se ferrar mesmo Que isso? Eu já fui bão duas vezes Caraca, gente Gente, tá muito calor, velho Você é demais. Que isso gente A neve chegou, a neve chegou Caraca Tommy, não acredito que você está voltando a minha Ou oh, o Tommy está fazendo spam aqui ó Vocês estão me pedindo para ir no dance club? Eu vou ver lá o que tá. Aí, gente, por isso que eu não vou. Agora travou o bagulho aqui. Ah, na moral, aí não tem ninguém. E pra encerrar, eu vou encerrar lá, lá no iceberg, tá? Caraca gente, para de colocar a neve e chegou gente Na moral, vocês vão lotar Aí quando vocês forem mandar pra mim de novo Ah, vai estar tá cheio a caixa de entrada Aí ninguém vai poder mandar mais pra mim Porque vocês já mandaram um bocado Aí vocês conseguiram o selo, acho que já tem 10 pessoas aqui Aí conseguimos! O Loel Patteris disse jogo desde que abriu eu nunca tomei um ban. Não fez mais que sua obrigação, tá? <risos> Tô zoando, mas não fez mesmo, né? Mas foi um o monstro emotivo, que foi na 3 que eu acabei de voltar da escola e quando o filme apareceu que eu fui de ban. O PC tá ruim, tô travando muito aí Aí foi o papo sério Trava CP, galera Eu falava besteira e por isso a maioria dos bans é porque eu ficava falando bobeira à toa Eu li de trás pra frente, olha que incrível Você perdeu a sua conta, eita Ah, a neve chegou Foi comprar gift card do Roblox Entrei no Mother Mysteries Com a skin Que eu fiz raposa tá contando uma história aqui, gente. Cara, vocês estão mandando a neve chegou? Caraca, gente. Acho que eu nunca mais vou abrir essa caixa. Apareceu uma mina ainda atrás de mim. Mina de ouro? Eu sei que não é menina de hora, vocês falam, menina. A menina, isso, fala certo. Fala certo nesse cabrunco. Tô brincando, tô zoando. Eu falava inglês. Não solta o tempão. Valeu. Pão e vinho, menina do seu, eu nem tô entendendo. Que não vi direito, menina eu, eu nem me tô entendendo nada. Um salve pro Bonnie, cadê o Bonnie que tá na live? Foi sinto sua falta, mentira. Se você tivesse sentindo minha falta, você tava no meu servidor do Discord, né, cabruco? Né? <risos> eu tô me já Tô me tá, gente? Oi, Bonnie, como é que você tá? Tudo bem? Eu nunca faria esse tipo de coisa. Tome cuidado. Tô usando o meu nome aí pra dar golpe. Pega visão. Ah, tá, David. David não, Davi. Fé, sinto sua falta. Ok, eu também sinto a minha. Abre aí. Eu tenho umas perguntas para ti Fa Manda aí Era pra eu gravar hoje, só que não vou Você é o dono do CP Brasil? Olha Se eu fosse dono do CF Brasil, a baderna tava liberada Tá? A baderna tava liberada se eu fosse o dono É o dia todo baderna Quando eu entrasse baderna, baderna, baderna, baderna uh. Olha a música do Pinguim Fofo Que legal, hein? Vocês querem ir para o um iceberg agora? Não sei o que a gente vai fazer lá, né? Mas alguém pediu para ir para um iceberg. Teve alguém que pediu para ir para um iceberg. Não sei quem. Já mandaram a neve chegou ali. Obrigado, <risos> né? Eu sou apenas em um youtuber. Eu sou uma anarquia, what the fuck. Bora dar festa no igre? A gente vai primeiro no iceberg. Vocês querem tentar virar, gente? Acho que não vira, né? Já do new CP. Já do Ninho Clube Pingo e vira. Pam pam. É que eles não colocaram para virar, né? Não, raposa, não, ainda tá quase acabando, raposa. Só mais 15 minutos que eu vou sair para gravar vídeo, entendeu? Pam pam pam pam Meu parceiro travou de vez. Se todos os agentes da EPF se juntassem, seria possível acabar com o Herbert? Não. Porque o Everett é o antagonista, o único antagonista do Clube Pinguim, e ele não pode acabar, porque senão a gente não vai ter mais nada pra quem. para quem lutar, entendeu? Porque do Tusk. Que.. <risos> para, gente! Porque do Tusk a gente tem.. A gente derrotou ele, né? Mas o Everett a gente não pode, não. A gente tem que sempre deixar ele escapar. Porque contra quem que a gente vai lutar? O crush a gente faz uma rabanada dele. O Evers é muito grande. Nossa, encontrou o Biba na escola, então foi. KKKKK. A gente queria que o iceberg balançasse, velho. Esse pin aqui, né, morão? Esse pin tá enorme. Pega o monitor aí e fica balançando. Caraca, Bacon. Você transcendeu agora. Moleque, você transcendeu. Oi, raposa. Fala aí, raposa. Ah, tá. Um russo. Um urso! Desculpa gente, não sei porque eu fiz isso. O Bonnie! Um urso da que eu tô indo disso? Na moral... A gente vai fazer o peito e está lá bate, ó. Peito e está lá, peito e está lá, peito está lá, bate, está lá, peito e está lá, peito está lá, peito e está lá, peito está lá, peito e está lá, peito e está lá, peito está lá, peito e está lá, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro é feito de samba, de samba pra gente sambar, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro é feito de samba, de samba pra gente samba. Gostaram? Bastou uma fone de ouvido, caraca, não Para, eu não canto muito bem, gente Eu não canto, para, senão eu vou ficar Ah, nossa, não acredito velho. É porque tá, é porque eu tô perto do microfone Fel, você já perdeu esse mês? Já perdi o quê? Eu não posso falar diretamente o que seria isso. Vocês têm que tirar suas próprias conclusões. Faz um funkzão? Ah, um funkzão. Vocês querem um funkzão mesmo? Tá, bora lá. Como é que é? Eu, parado no bailão. No, by a I go on the show. on the show, on the cha do to cha do <risos> eu tô devendo um ouvidos novos. Ai, caraca, eu... desculpa, gente. Eu tô desculpa, gente. porque tá alto o microfone. O microfone é alto. Caraca, gente. Meu Deus Eu tô vendo a live aqui, peraí gente Que dia você vai cantar no Rock in Rio Ah, eu vou cantar mesmo Eu queria ir pro Rock in Rio Tira a foto gente, tira a print O mas quem pau grande é ele né? <risos> Nossa, olha o Mauro Nossa, olha o Mauro Gente, tá, vou explicar. Eu coloquei o áudio, nossa lobo mal, né? Só que aí eu fui escutar para ver se saiu, né? Aí eu fui escutar, né? E eu acabei o que eu, eu sempre rio do nosso lobo mal, então é muito engraçado, né? Mostrar o rosto aí eu acabei o que acabou ficando, ficou dando eco do, do telefone, né? Eu tava vendo pelo telefone. Ficou dando um eco do telefone. Aí ficou. Aí ficou isso, né? Essa palhaçada aí. Peço desculpa a todos vocês que isso nunca mais vai acontecer, tá? Desculpa, gente. Na moral. Ai. Ai, quase morri, gente. Desculpa colocar o áudio, nosso lobo mal. É, o nosso lobo mal tem palavrão, né? Desculpa a todas as crianças. Tá? Eu sei que.. Te... Eu sei, mas. Gente, desculpa, tá? Nunca mais vou colocar nossa Lobo Mal aqui. Eu peço perdão para vocês. Ah, todo mundo do clube Brasil. Eu sei que é errado da minha parte. que todo mundo aqui é menor de idade, né? E não pode ficar ouvindo essas coisas. Mas não deu, eu sem querer coloquei o nosso Lobo Mal aqui. Peço desculpa. ai ah, o que que aconteceu, gente? ok eu, quei... eu acho que eu nunca tive um banho de 48 horas. É a primeira vez. Tá morrendo, podia ser pior, mano. Ai, gente. Por favor, a madeira que você trouxe da floresta tá aumentando. Que madeira da floresta, gente? Sou do estado de São Paulo. dobo mal Ah, a raposa saiu. foi até amanhã. O áudio. De qual estado você é? Sou de São Paulo. Fel é SMR, sabe? Eu quero ver se você consegue estourar. Depois do funk. E lobo mal. Desculpa, gente. Eu que. Salve, Lívia. E aí, RG Batatinha. Nós sempre vamos estar ao seu lado, ah, tá? Vou sair. vocês vão sair já, gente. Valeu, Tommy. Não tenho câmera para mostrar o rosto. O okay. que foi? O que que eu fiz, não?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 E aí, vocês gostariam de me dizer mais o que? É, vou encerrar, né? Oi, Lipe Oi Bonnie, monstro o rosto, mas eu já mostrei o rosto A M tá falando, gente? Eu não tô entendendo Não sei se... Fel As séries Você tava falando de série? Eu já mostrei Não tem Pelo É, Nani, vamos encerrar por aqui. Ai, ah, já estou me recuperando ainda. O que vocês estão falando? Pedro de olhar. Não vibrou. Não é esse. Vem na live antiga se você vai encontrar. É aí, obrigado ao Noni por estar aqui na live ao star Aconteceu alguma coisa, gente? Sim, sim, sim. Valeu Ao João, ao Senhor Puff Ao Nanamis Ao Bacon com Café Ao João H12 Ah, tem mais gente aqui A Milit A Bonnie 480 E a Karya Gamer E a A Tele S, -S. Ah, eu cansei, gente Tem que ir, né? É o ao Raposa, a rede de batatinha o Samel. Não sai da infra, branco Qual serve? O é, serve é ventilador. Não tá. Vou inscrever. Salve para o seu Puff. Vou se inscrever no seu canal. Tá, Bacon. É só mandar depois. Pelo menos, já tirou o sono. Ah, acabou com o meu sono, gente. Isso aí. Agora eu fiquei cansado. Eu tava com sono no começo? Olha Ventilador, tô entrando. Bora esperar só o Samuel entrar, só pra ele aparecer por um minuto na live. Aqui é já foi fazer 2 horas, né, gente? Foi fazer duas horas. Noni, você já pode sair, tá? Só vou esperar o Samuel. Todo mundo esperando o Samuel. É, tô falando se o Noni quiser sair, né? Pode sair. Não, você não foi expulso ao vivo, Noni. Você, Se você tiver ter que fazer outra coisa, você já pode sair. Aí, o Samuel entrou, porque o None é um cara ocupado, né? Aí, um salve pro Samuel Star. Vou dormir aqui, hein? Caraca. Ah, isso, meu, vocês não sabe nem o que aconteceu hoje Deus adeus, adeus, João Tem... Sobrem, se você abrir a caixa de mensagens, você só vai ver azul claro, rosa, roxo e amarelo Menes. E aí, Arthur voltou. Ah! Tava comendo pizza sem mim. Queria tudo comer uma pizza hoje. Eu só tô esperando esse cara encontrar a live. O cara foi removido. O bacon com café foi removido. foi eu sou burro Fui removida um a Bianca foi removida foi de base guys então é isso gente Encerrando a live eu acho que esse Dre aqui não vai vir. Eu vou abrir em vídeo. Eu vou abrir em vídeo, tá? As caixas de mensagem. Vou encerrar por aqui. Valeu a todo mundo. Senhor Puff, Maxi Star, Bacon Café, o Arthur, Samuel, a Clara Gaming, etc. e o Drey. O Dre, eu falei. Dre! Um salve pra você. Alô, gente. Até o nome saiu, cara. Se inscreva, viu, Dre? Se inscreva a todo mundo que estiver aqui. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Falou. Vou gravar vídeo, tá, gente? Se vocês vê online aí, é porque eu tô gravando vídeo.